Tem muita coisa legal aqui desse, desse novo reality, esse, hum, esse rap Me... <risos> assim. Hoje a gente vai conhecer, gente, quem é que vai participar do nosso DVD que vocês já conheçam né? Porque eu aí na vinheta e hoje a gente vai ter três participantes Aqui é o que é três participantes? Gente, não é pra ser três participantes, era é pra ser vá então, gente, vamos conhecer os Splodder que já estão chegando aí, né? Quando ele chegar, eu boto eles lá na sala, ou boto eles pro quarto, sei lá de onde que ele vai brincar, e eu falo pra eles, aí eu explico para eles como é que vai ser essa vizinha novo reato, tá bom? Então, bora lá, gente. Bora lá, produção. Né? Nossa, que casa linda, mano. Nossa, que E pessoal, só tá mais aqui? Não, vamos esperar, né? Ah, agora não, vai? Ah, tá tô... bom. Cadê o meu? Ah, tô... Não sei. pessoal, eu, eu sou o novo integrante aqui da casa, né, eu, eu sou o James, eu tenho 12 anos, eu sou influencer de jogos, se vocês quiserem também passar lá no meu canal, ah, o o JamesBW, e é isso, né, eu tô aqui, eu quero ganhar muito, esse pena, né, 50 mil reais, nossa, eu tô muito querendo pra me comprar meu PC Game, para poder, poder trazer vídeo pra vocês aí, e é isso, aqui é o Rafael Henrique, e hoje eu estou aqui para... Influenciar para vocês que eu quero ganhar muito 50 mil reais para gravar meus vídeos e comprar um computador novo que eu tô querendo muito, que eu quero que vocês me ajudem. E sim, eu sou influenciador de games. Passa lá no meu canal BH Gamer que eu vou estar tá enviando vários vídeos para vocês. É isso. Te esquece se seu quarto aí, né? Você faz Gente, para vocês que está aí sabendo que vai ser três participantes. Infelizmente, vai ser dois, mais É três pessoas O não já tem seis coisas né? E os participantes já estão escutando, né? Aí, gente, é três pessoas, tá bom? O participante é três pessoas Porque o outro tá, gente O outro aí no segundo episódio, tá bom? Então, no segundo episódio O Jackson, que é o novo O novo integrante, ele vai vir pra cá Então, gente, alguém vai ter que substituir ele Pra ele fazer a prova do bonita então é isso, curte aí o quarto, pode ficar à vontade nessa casa aí do BBB. Se quiser pode vir o aí, tá bom gente? E gente, ficou de e ouvido aí no vivo tá bom? Que vai ter muita coisa aí. Tchau gente! O circuito de aqui ó, aqui ó, aqui ó. Atenção, é uma trollagem. Repito, atenção, é uma trollagem. Pode voltar para o seu quarto. Muito obrigado. Gente, vamos começar a nossa prova E eu vou explicar como é que vai ser Lá tem duas vasilhas Aí uma pessoa vai pegar uma vasilha, pegar água de lá e tacar pra cá Você vai ter que ir lá toda hora e tem que chegar a linha A branca Então, bora lá, quem vai ser o primeiro? Eu, eu, eu Você vai ser o primeiro, vou pegar o cronômetro já, já, já, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, bora lá, hein? Cuidado! Corre, bora lá! Já passaram vai, minutos. vai, brincando, já passaram vai, segundos, já passaram vai, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Chegou, não? Mais um. Mais um minha. já ia chegar, hein? Tem que estourar o balão para parar o tempo tem que estourar o balão pra parar o tempo. Oi. Pronto! 40 segundos! Bora, para segundo participante! Pega a água e coloca lá de novo, bora! Segundo participante! Se tivesse avisado que eu é mais escalar, não? Esqueci. Bora lá! Anda, Rafael! Pode ficar lá, hein? Quando eu falar já, você já vai. Aí. Em 3, 2, 1, já! Tá valendo, já passando os segundos. Se, não pode, deixa aí, não pode arrumar. Não pode arrumar, deixa onde que tava. Tá, Se cair, você tem que voltar. corre. Vamos ver quem fez o menor tempo vence. Quem faz o menor tempo vence. James com 40 segundos. Rafael com 25 segundos ainda. E tô vendo quem vai ganhar A prova do líder. Será quem vai ser o líder dessa semana? Será quem vai ser o líder? Será quem vai ser o líder? Será quem vai ser o líder? Será quem vai ser o líder? Será quem vai ser o líder? Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, bora, bora, bora, bora, vai! vai, estoura o balanço, estoura o balanço, estoura o balão, parou! Vamos para a sala para ver quem é que ganhou! Ana com 40 e 40 segundos é você! Pera aí, é você, é você, Jamie, você é o líder Gente, era era três participantes, então o James vai levar o Rafael para o quarto do líder. Vou dar vocês dois, o quarto do líder vai estar tá liberado o Gorinha, tá bom gente? Pode voltar para o seu quarto original, o quarto do líder vai estar tá liberado o Gorinha. O James é o novo líder da semana, então James, já pode ir lá na dispensa pegar o seu cordão, seu cordão e dar o outro play no ladrão, que só tem ele, né? Porque eu já chegou ainda, você escolhe quem de, de, você escolhe quem mesmo já já perguntado você aí então você escolheu Rafael ou o Japson então você já é o líder então não tem mais tem né então Rafael vai ter que você o quarto líder então tá a gente vamos ver mais um pouco dessa comemoração desse desses, desses brothers aí né e agora vamos pegar, então pode pegar o trem, o líder e dar o outro para o participante então é isso James, você ia escolher quem mesmo? Hum, tá bom então é isso, pode comemorar não vou deixar em privado. Também. Tá hum. Mas será que vai vir. Ser... né? Um pouquinho. Mas é pouco. Mas será que quem que vai vir? Vai vir só. Ai, meu olho... Será que vai vir só uma pessoa ou mais? vai apagar a luz, ou sei lá, vai avisar. Ah, não sei não. Né? Ou tem um sensor de. Ai, é. já ficou de luz. Acho hum. que a gente tem que dormir. Vou deixar aqui. A vai, hum. vai lá do outro lugar. Hum. Hum. Hum. Gente, então é isso, E Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do BBPKT, gente. Então é isso, gente. Fica aí a role, gente, com o segundo episódio, que, que segunda-feira que vem vai lançar pra vocês. Eu tô gravando agora porque eu gravei, eu falando, despedindo de vocês, mas o áudio saiu um pouquinho atrasado, mas então vamos continuar aqui e falar, falar pra vocês desse jeito sim, porque o Marcelo tá uma merda, entendeu? Quero lembrar uma câmera logo que o meu tá uma merda pra gravar. Então é isso, gente. Então é isso, o segundo episódio vem aí o Jaxo. E o segundo episódio também, gente, tem paredão. Será quem vai pro paredão? Vai ai, gente. Tomara que alguém saia, né? Vamos ver. Alguém vai ter que sair, né? Porque no próximo episódio vai ter paredão. E no terceiro episódio vai ser eliminação, gente. Então é isso, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Até o segundo episódio. Tchau, tchau. Mm -hmm. Mm -hmm. I try to be funny.